E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você o sexto episódio da nossa série de Forza Horizon 2 Lembrando que a gente já terminou a série do Horizon 1, agora a gente está no 2 Prestes a finalizar para a gente ir para a série do Forza Horizon 3 Eu deixei no último vídeo fixado nos comentários a votação do próximo carro E quem ganhou dessa vez foi a Lamborghini Huracan então, vou pegar essa cor laranja aqui, 300 mil, cara. Antes da gente sair, eu vou colocar um estilo de aro diferente nela. Vou aumentar o tamanho do aro traseiro, largura de pneu traseiro no máximo, barra estabilizadora dianteira e traseira. Vou colocar uma suspensão de rali, só que eu vou rebaixar ele. Eu vou deixar ela brancona e a roda eu vou deixar ela preta. Olha só, a nossa Kombi aqui, ela tá pronta, tá? Vamos dar uma olhada nela aqui. Aí está, novinha em folha. Tive que trocar os colchões, não são os originais, mas ao menos são limpos. Então, você vai acampar? Ô louca, ela me chamou pra acampar? Rapaz, a mulher lá jogou uma indireta ou foi uma direta pra mim, né? Olha só, vamos... vamos lá atrás do nosso... Até perdi a linha aqui, rapaz. Vamos aqui é, atrás do nosso próximo evento. Vamos lá, tomara que dê pra correr com esse carro. Beleza, vamos entrar aqui no evento de modernos supercars. Estamos prontos? A primeira parada de hoje é a antiga cidade de Cisteron. É bem longe, mas é para isso que estamos aqui, certo? Beleza, vamos lá. 14 km até chegar o nosso destino. Nosso sol tá. O sol aqui do jogo tá rachando, hein? Opa, curva fechada aqui, ó. Curte o som da Lamborghini aí. Mano, eu tava vendo umas gameplays antigas do pessoal que jogava Forza Horizon 2 A galera que fazia a série E eu tava vendo... Eu, não sei se, eu acho que é porque o pessoal gravava em 1080p, né? A qualidade não era muito boa, não Talvez as placas de captura de vídeo da época, né? Era meio fraca, talvez Mas eu tava comparando com... Apesar que... Eu tô pegando o vídeo. Eu tô usando a técnica do upscaling, né? Para pra não perder qualidade na hora que manda para o YouTube. Porque quando o pessoal manda o um vídeo para o YouTube em Full HD, o YouTube dá uma compactada, né? Aí eu mando em 4K para ele compactar e não chegar a alterar o Full HD, para não mexer na, na qualidade do vídeo. É uma técnica que muita gente usa hoje para não perder qualidade. Deixando acumular esses pontos de perícia aí, vale a pena. Tem alguns que é para modo online, né? Só que não tem mais corrida online aqui no jogo. Eu acho que não tem nem como convidar a galera para correr, fazer um lobbyzinho particular. Acho que não tem como. Jogar esse jogo aqui com câmbio manual é top demais, véio. tá louco Olha, apareceu uma placa de XP ali Eu tinha pego todas as placas, mano eu, eu acho que conforme você vai pegando uma placa Vai aparecendo outras, né? Porque eu tinha pego todas, olhei no mapa, não achei nenhuma E tem uma bem aqui, cara, em algum lugar aqui Ali, ó Vou pegar ela Será que se eu descer aqui eu saio lá? Eu acho que sim, vou descer por aqui. Ah, dá certo. Certo, esse é o Campeonato Modern Supercar. Campeonatos assim me deixam com vontade de voltar à pista, sabia? Ah, tenho inveja de você, cara. Vá em frente, escolha uma corrida para iniciar o campeonato. Pô, tem muita corrida boa aqui, hein, cara? Olha só, não tem corrida... Deixa eu ver, essa aqui é fora de estrada? Vai em frente, escolha uma corrida. Pera aí, velho, vamos nessa aqui, ó. Você subiu de nível. Opa, 30 mil. Ei, hey, cara, parece que tem um carro abandonado ao norte de San Giovanni. Deixa eu ver que tem um carro aqui, ó Qualquer coisa a gente vai lá buscar esse carro aqui Olha só, pressão do pneu bem padrão, aqui eu esqueci de colocar o diferencial né, alinhamento eu vou deixar do jeito que está aqui, Para estabilizador eu deixei a dianteira um pouco mais rígida, molas eu deixei um pouco mais rígido também, o carro bem baixo porque eu acho que não vai ter corrida de cross, parte de aerodinâmica não dá para mexer, freio eu deixei nessa configuração, o diferencial deixei bem parecido com o que a gente joga atualmente. Eu jurava que o GTR ia ganhar a aposta, porque é um carro muito famoso, né? Aí ficou entre a Huracan e a Porsche. O GTR recebeu poucos votos. Acho que a galera tá um pouco enjoada dele, né? Depois eu vou dar uma olhada nos outros carros que perderam, mas teve uma quantidade de votos interessante para a gente colocar eles numa nova lista de votação. Acho que eu vou baixar um pouco a rigidez da barra estabilizadora dianteira, porque eu estou tô, tô tendo que reduzir muito para entrar na curva. Gostei dessa pista aqui, viu? tem bastante, Eu gosto de pista assim com bastante curvas. Eu me lembro dela na quando eu jogava as corridas, as corridas online aqui no Forza Horizon 2. Toda vez que ia lançar algum Forza Horizon, a gente juntava a galera e vinha para cá. Uma pena que agora não tem como, mas pelo que eu vi, o Horizon 3 ainda tem servidor. Eu acho que o, o, o servidor que o Horizon 3 utiliza... É o mesmo do Horizon 4 e do 5. Então acho que o Horizon 3 vai ficar um bom tempo com o servidor funcionando, né? Aí quando eu chegar lá e fazer as corridinhas, tal, me familiarizar com as pistas, vai dar a gente fazer umas corridinhas online com a galera. Eu vou ter que dar uma ajustada nessa barra aqui, que eu tô sentindo que não tá entrando bem nas curvas. Tá ficando acostumado Olha, a gente, tem uma corrida Bem na nossa frente aqui, vamos fazer ela? Parece... É, eu acho que é a corrida de rua Pelo ícone, hein? Beleza, vamos lá. Olha o postezinho da Rufy aqui, ó. Top pra caramba. Essa é a primeira parte que eu vou me concentrar. Porque eu não, eu não lembro muito das pistas. Algumas partes eu consigo lembrar e outras não. Olha o Ruf aí, ó. Não tem no Horizon 5 Outro carro que, que não tem no Forza Horizon 5 Que eu quero trazer É a BMW Z4 Aquele carro lá, eu acho aquele carro legal Eu acho que ele merece É um carro que tem muito tempo Que não, que não tá no Forza Eu não sei se tem ela no 4 Deve ter, né? Eu não tô lembrado Mas é, é um carro que eu acho legal Eu acho que a galera vai gostar Olha, eu ganhei outro ponto aqui de habilidade Beleza. Olha essa Lamborghini aí. Eu lembro que no Xbox 360 tinha umas calçadas invisíveis. Não sei se aconteceu com você que jogou o Horizon 2... É, lembrando que eu sempre tenho que falar que sempre aparecem jogadores novatos aí O Forza Horizon 2, o 1 Eu já tinha desde o lançamento a versão digital Esse aqui mesmo é uma versão que eu peguei da Live Gold Boa direção cara, outros 20 pontos Ok, bom trabalho. Você ganhou uma pulseira rosa. Olha que legal tem a entrega da pulseira, cara. Que top. Pô, mano, olha que legal tem a entrega da pulseira, velho. Ah, cara. Aí depois os caras falam que nós pegamos no pé dos outros Forza, né, mano? Bora naquele evento ali. Aí depois os caras falam... Ah, mas vocês só sabem fazer comparação com os outros... Mas tem uns detalhezinhos, né? Que deveria ter, cara... Na moral... Essa bobeirinha aí, ó... De, de, de uma cutscene... coloca na pulseira e tal... Porra... E aí, velho E aí? Ó, o cara ali não... Não queria deixar eu... Virar essa curva aqui, não... Vamos lá. Eu não sei se esse aqui... Ah, não. Falta mais uma corrida, né? para terminar esse campeonato aqui. E a gente ir pro próximo. Mano de Deus. O R8, ele tá com pressa, viu? Olha a Ferrari me imprensando na parede. Ah, tô lembrado dessa pista aqui, ó. Nossa, essa parte aqui é muito louca. Eu não sei porque esse jogo aqui me lembra... Esse mapa me lembra um pouco o Mônaco. Não sei porquê, tem umas partes aqui, tem alguns túneis, né? Que também tem lá no Horizon 5. Nossa, aquelas pistas lá, é... Acho que é Guanajuato. Não... Eu, eu não gosto, tem pouquíssima aderência aquele lugar ali. Aqui é bom porque aqui é asfalto, né? Essa huracaninha, ela parece que tá pedindo um para-choque do Forza, mas não vou colocar, não. Nossa, eu tirei um fino ali da parede, meu amigo. É engraçado que a, a, o nível de aderência aqui, né? É, é por isso que o Forza ele sempre muda, né? A, a, a física. O nível de aderência aqui é baixíssimo, é nível de aderência de, de classe C, cara. Nem classe B é do, do Horizon 5. Às vezes eu fico em silêncio aqui que eu tô querendo escutar o carteiro bater no portão. Porque eu comprei uma B450. Eu acho que chega só segunda-feira. Se, se não, não der problema, né? Porque a gente sabe como é que tá a situação hoje. Mas eu comprei uma B450 da Tuff é, 700 conto na promoção. Achei muito barato. Como eu não vou fazer overclock, sabe? Não vou fazer aqueles bagulho lá, vou usar tudo em estoque. Eu peguei uma B450, é, quatro fãs, né? quatro não, seis fãs para colocar no um gabinete. E vamos ver se esse mês eu, eu tô com mais. Tô com, a, tô com 800 reais guardado, né? Eu perdi a Black Friday, então eu vou segurar essa grana e juntar e lançar um processador. Aí a gente vai estar tá quase montando precisão PC para jogar o Horizon 3. Boa pilotagem, cara. Seu nome está ficando mesmo famoso. Rapaz, aquela McLaren ali toda hora ela tá sem assim, um para-choque. Beleza, temos aqui o último evento dessa categoria. Ainda bem que não é corrida de cross, né? Tô vendo ali que é corrida de velocidade. Eu achei que a gente ia pegar uma, alguma fora de estrada, então nem precisava ter colocado o, a suspensão de rally, né? Mas vamos deixar aí, não tá fazendo tanta diferença, não? Cara, consente-se. está indo muito bem. Vence essa próxima e o campeonato será seu. Beleza, eu tô com a grana boa, mas eu acho que eu vou lançar a Z4, hein? Acho que a Z4 é classe baixa. Aí a gente pega ela e joga ela no S1 para ver se vai dar bom. Porque o nível de aderência aqui é baixo, né? Então, se o nível de aderência aqui é, é baixo assim, não precisa... Vamos ver, vamos fazer esse teste. Ai, caramba. Acho que a gente não precisa se preocupar em questão de aderência que nem a gente se preocupa nos forças atuais. Mano, Need for Speed tá chegando aí. Um balde. Eu vou jogar, velho. Vou jogar. O jogo é Need for Speed é um jogo bonito, né? É, mas é, o Forza tem uma vantagem muito boa em relação a ele. Que é a questão da... É, o Forza é dublado, né? Dublado e legendado. Eu acho que esse Need aí não vai ser dublado, não. E sempre lá no canal o pessoal é, me pergunta... Como é que faz pra colocar o Need for Speed Hit dublado, né? Porque o Forza é totalmente PTBR e o Need não é. Eu acho que o único Need for Speed que eu joguei que foi dublado foi o Rivals, que eu, eu acho muito legal o Rivals. Boa cara! Você tava no controle na corrida inteira. Mandou bem, cara. Mais um campeonato no bolso. Continue assim e você pode garantir uma vaga na final do Horizon. Beleza, falta cinco campeonatos. Ok, pessoal. Isso fecha as coisas hoje em Cisteron. Reúnam-se no centro quando estiverem prontos para seguir adiante. E partiremos para o próximo destino nesse pegar estrada. O próximo destino vai ser San Giovanni... Eu posso até olhar depois. Ó, oh, subimos de nível. Eu posso até olhar depois se em San Giovanni se dá pra gente correr de, com a BMW Z4. Dá pra ver facilmente. Aqui é só apertar o Start a gente vai aqui em, é, com, não, em Progresso, né? Aqui mesmo em Progresso. Cadê San Giovanni? Não, aqui essa é Martin. Aqui San Giovanni. Ah, qual que é a categoria dela, cara? Oh, oh, ela já tá na capa ali. Não vai dar pra correr com ela não, hein? É, Pelo que eu tô vendo, acho que a Z4... Ela é Sport Cars, né? E ali tá dizendo que não pode correr com ela. Então lascou. Vou pegar esse atalho aqui, velho Tem um atalho aqui, pô Tem umas estradinhas aqui que ele não mostra Vamos aproveitar que tá de dia Tomara que fique de dia pra gente ir até lá, né? Não gosto muito de ir lá à noite, não Vamos lá Cara, como não dá pra me pegar a Z4 Eu vou pegar o, o segundo carro mais votado Que no caso eles... acho que eles empataram na votação Que é esse Porsche aqui, o GT2 eu vou deixar ele a WD, vou aumentar a largura do pneu traseiro, vou colocar o diferencial, dá para colocar uma linha de transmissão de corrida também. Ok, isso foi bom. E parabéns para todos os nossos vencedores. Agora, a próxima etapa deste pegar a estrada nos levará para San Giovanni. E lembre-se, isso não é uma corrida. São algumas das melhores estradas para pilotar em todo o mundo. Aproveitem ao máximo Então vamos lá de GT2 Mano, o som desse carro aqui Olha o MG Metro aqui na frente ó. Lá do eliminador Quem faz eliminador do Horizon 5 conhece esse carrinho aí Carrinho bom de aceleração bem que a galera escolheu esse carro aqui que ele tem uma manobra é engraçado a aceleração de s lateral dele é, é 1,8 1,9 e o carro é grudado mano é engraçado demais bem, quem olha o, o Forza Horizon 5 compara é uma diferença muito grande Bacana que o Forza Horizon há 10 anos é o suporte, né? A base dele é do Forza Motorsport, então tá sempre em evolução, né? Mantendo a essência, evoluindo. Nossa, mano, é que o pessoal fica entrando na frente da gente e freando o carro do nada. Pelo amor de Deus, aqui é nem a corrida, não, gente. Falando em evolução de física, uma evolução que eu percebi jogando aqui o Forza Horizon 2 é a questão da... do freio. Nossa, cara, o freio evoluiu demais. Impressionante. Só quem joga mesmo, você percebe que a, a diferença de, do freio, esses detalhezinhos, eles são bem perceptíveis. O freio aqui, ele tá mais... Ele é um pouco mais pesado, um pouco mais sensível, já o freio do Forza Horizon 5 é um freio que é mais perceptível, né? Aqui o cara tem que ter um pouco de experiência com o jogo para jogar sem o freio ABS. Certo, esse é um campeonato Modern Supercar. Escolha uma corrida para começar. É, eu já tô vendo que tem uma corrida de cross aqui, né? Ah, não, esse aqui eu, eu acho que é mista. Não, é, eu acho que é cross mesmo. Vamos pra ela, vamos fazer logo essa corrida aqui. Mano, pressão de pneu 1.7 escala de marcha eu deixei nessa config aqui. O bom é que a escala de marcha aqui é tudo organizadinha, né? Aqui na parte da cambagem eu deixei um pouco mais alta para testar a entrada de curva. O cárcere eu aumentei. Para estabilizador eu deixei a, a dianteira um pouco mais alta do que a traseira, né? Porque o carro ele sai um pouco de traseira, então eu vou deixar a traseira mais flexível do que a dianteira. Aqui na parte das molas ele não tá tão flexível. Vamos ver como é que ele se comporta na pista. Deixou o carro socado no chão amortecimento deixei mais flexível aerodinâmica não dá para mexer né? não sei porquê esse carro tem aerodinâmica freio deixei nessa configuração aqui diferencial nessa config aqui bem padrão é a aceleração da primeira marcha eu acho que dá para aumentar mais um pouco né vou fazer um teste depois nosso pessoal aqui realmente Eles são bem Drivatas mesmo, eles imitam A vida real, porque olha isso A Lamborghini simplesmente Arrastou o carro Esse carro aqui Vira mais do que a Huracan hein? Ah, vou bater Vira muito mais do que a Huracan, é massa, né? E, e você percebe que a característica do Porsche, É né? um carro mais traseiro tal, que tem uma, uma entrada de curva boa. Um carro grudado. É uma coisa que o, o desenvolvedor do Need for Speed... Mano, como é que eu peguei aquele cheque ali? O desenvolvedor do Need for Speed Unbound, ele falou que vai ter isso, né? Cada carro vai ter sua característica. Tomara, hein? Estou torcendo para isso. Olha a parte fora de estrada que o Forza, se você pegar um carro e pegar um Muscle, já é outra coisa Um carro pesadão, é a manobra lenta, né? porque não é hidráulica Aí você pega um carro desse aqui, um Porsche, que é um carro trabalhado na aerodinâmica Já tem uma manobra boa Tem uma, aquela característica de, de sair um pouco de traseira, que é da Porsche Aí você pega uma Huracan, que é um carro mais para speed, né? Esse carro aqui eu já percebi que ele, ele vira mais do que a Huracan. Só que a Huracan ela tem mais final. Mas eu confesso a você que eu prefiro essa estabilidade aqui. Dessa Porsche. Do que a, a Huracan? O Porsche tá muito, tá muito estável, cara. Dá até pra brincar um pouco aqui. Não pode confiar demais, né? Porque Porsche, cessado principalmente o, o, o 918, né? Eu acho que esse Porsche aqui ele usa motor Mesge, que é um motor de corrida mesmo. Motor bom para preparação. Boa direção, cara. Mas não se acomode. Você precisa manter esse ritmo se quiser ser o campeão do Horizon. Cara, vamos ver se a gente acha que esse carro de celeiro... Aí a gente vai procurar a próxima corrida, beleza? virando o hábito. Você tem um bom instinto. Esse deve ser bom. Tá brincando? Isso é um Jaguar XK 120. É um clássico. Ok, parece que ele também foi modificado para corridas. Só que tem muita ferrugem. Vai dar um trabalho fazer ficar em ordem. Beleza, vamos fazer esse, essa corrida de circuito aqui agora Vamos lá Tô curioso para saber que Jaguar é aquele lá Não estou lembrado daquele carro Vamos lá, corrida de circuito três voltas. Tem, acho que a gente já fez duas, né? Tem mais duas, contando com essa aqui. A gente já achou um carro de celeiro. Acho que já não olhei o tempo, não. Mas já deve estar dando uma hora de gameplay já. Meu computador dava para postar no mesmo dia, cara. Eu sempre posto um dia depois, porque meu computador, o que eu uso para edição, ele é, ele é um pouquinho lento. Mas eu vou, ainda vou trocar a placa de vídeo dele. Que depois que eu me desfazer do, do computador, né? É, desfazer do computador não. Depois que eu montar o outro computador, eu quero me desfazer da, da Xbox Series S. Eu vou vender ele pro meu irmão. por um preço assim, um descontão mesmo. Vai ficar aqui em casa mesmo. Aí eu vou comprar outra placa de vídeo. Eu não vou vender porque Xbox Series S não é bom. Xbox Series S é top demais. Eu tô muito feliz ontem eu joguei o, o novo COD. Joguei o novo COD com ele, caraca, velho. Roda liso. Acho que é mais de 60 FPS e o gráfico muito top. O negócio é que o como eu, eu crio conteúdo, né? Eu quero fazer séries de Need for Speed e outros jogos. Aí precisa de um PC, né? Mas se eu dependesse só de Forza, eu nem ia me preocupar em comprar outro computador. Mas eu queria jogar Need for Speed, é, jogar uma partida de algum Gran Turismo antigo, né? Então tem que ter um computador, né? Pra jogar esses jogos aí. É da hora demais essa previsibilidade que você tem do, do carro quando ele começa a sair de controle, perdeu o controle, né? Aí você segura ele no É muito bom o, o Fórmula 1, o pessoal aí que joga Fórmula 1 2022, né, tá reclamando o que a física não tá sendo muito previsível no controle. Às vezes o carro roda do nada. Tem que jogar muito tempo, né, para acostumar. Eu queria trazer a série do Fórmula 1 2021, cara, mas não sei se ia dar certo. Depois eu vou fazer uma pesquisa para ver se a galera gostaria. Mano, a história é da hora, cara. A história é muito boa. Tem cutscene e tudo. Eu acho que seria interessante trazer. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Depois eu vou dar um jeito de fazer uma pesquisa e ver o feedback da galera, se eles acham interessante trazer a, a história do Fórmula 1 2021. Tem esse evento aqui, vamos fazer ele Eu acho que esse aqui é o último, né? Desse... Ah não, tem mais um ali escondido Tem uma corrida de rua ainda Então vamos nesse aqui e preparar pro próximo Eu tenho que juntar a grana, né? para colocar o... os próximos carros Da, da votação A agressividade desse é os R8 aqui desse jogo aqui eu acho que os Audi R8 aqui eles têm, têm algum problema velho o pessoal aqui meu amigo bate demais antes esse jogo aqui ó na moral se esse jogo você virar para um cara que não manja muito falar que lançou ontem o cara acredita velho moral, na moral. Não, lançou ontem esse Forza aí, ó. O cara acredita. Para mim a única coisa que é, é, tipo assim, que eu adicionaria nesse jogo que ia ficar muito louco é aquele efeito de luz que que tem no Horizon 5, sabe? Que simula o ray tracing. Nossa, eu acho aquilo lá muito top, cara. E aí são detalhes, né? Pequenos detalhes que fazem muita diferença, que a gente não, não percebe aqui, mas não, a gente não sente falta, mas quando você vê esses detalhezinhos nossa, é muito top vou falar para você, viu a galera aí fez uma ótima uma excelente escolha, os dois carros, né? Esse Porsche aqui e a, e a Huracan, mano... Faça esse Porsche aqui, ele vira demais, cara. Aquele bumping ali que tem Aquele pulinho ali O carro, é, é, como esse aqui é um Porsche né? eu, eu joguei toda A, a maioria da, da potência Para a roda traseira Ele ainda tem aquela característica De ele dá uns pulinhos Aí ele fica meio que querendo perder Perder a traseira É muito louco mano. É muito bonito Eu fico reparando o carro Os detalhes do lado de fora Aí às vezes eu acabo até batendo. Acho que o Forza sempre vai ser assim, cara. É Câmera externa, tanto o Horizon o Motorsport também, que eles viram que é, para muitos jogadores é, entusiastas aí, a galera gosta né, de ficar olhando a física, o carro se movimentando, esses efeitos que tem, a, a paisagem, né? Porque jogar na câmera interna é muito da hora. É, mas eu acho que eu, eu na minha opinião eu, eu prefiro a câmera externa porque é, além que você tem a vantagem né você tem uma, uma visualização maior você pode apreciar tudo né os efeitos o gráfico a, a paisagem Já tá ficando acostumado Mano, tem uma corrida aqui, a última, né? Mas já que eu tô aqui próximo desse local onde tem um carro abandonado Eu vou aproveitar que tá de dia e vou procurar ele Aí eu te mostro na hora que eu achar A gente tem que parar de se encontrar assim. Isso é doideira. Vamos lá. Não brinca. Uma Ferrari 288 GTO? Não está nada mal. Ouviu o boato sobre esse aqui? O filho de um cara do petróleo comprou durante as férias. Passou um verão nos anos 80 detonando o carro pela Riviera. E depois jogou fora na hora de ir embora. Acho que podemos dizer que ele não vai mais voltar para buscar. Beleza, vamos buscar esse evento aqui agora, que é o último, né? Antes da gente pegar a estrada para o próximo campeonato. A gente vai fechar esse, esse episódio aqui, faltando quatro campeonatos para terminar, se eu não engano. Então a gente tem mais uns quatro ou cinco episódios aí. Hein? você foi muito bem, agora basta ganhar a próxima corrida e o campeonato é seu. Vamos lá, corridinha na rua, na chuva, acho que é corrida de rua, né? Eu nem olhei. Mano, a placa-mãe acabou de chegar. Engraçado, eu comprei a, a, a, a fan RGB e ela, che e ela não chegou ainda. E Eu comprei, mano, comprei a placa mãe. Foi é, de um dia pro outro, cara. Tô de cara, velho. O pessoal, entrega rápido, hein? Tá aqui já a placa mãe. Agora falta processador e o SSD. Esse mês dá para pegar ou processador ou SSD dependendo de como que vai estar o preço né eu vou priorizar lógico processador né eu quero uns 5 600. tava eu acho que tava na casa dos 500 com velho uns 5600. aí eu perdi a black né tava 599 hoje deve estar tá na casa dos 900 conto. vou dar uma olhada depois acho que uns 800 e pouco né se eu não me engano mandaram para mim o link tava eu não sei se eu acho que era aqui eu acho que era 699 porque o preço dele é 899 né tava na promoção boa velho infelizmente né, eu acabei perdendo tem que estar tá com a grana na mão né quando aparece pelo menos a placa-mãe eu peguei ela por um preço bacana né 700 conto. essa placa-mãe ela eu já vi ela até por mil reais é uma placa é uma tough, né eu, eu comprei ela porque a, a, o pessoal fala que a bios da asus é muito boa eu ia pegar ou uma steel legends ou uma a Tem eu tenho uma placa mãe da Aorus aqui eu não faço aqueles esquemas de, de overclock essas coisas eu uso tudo em estoque mesmo então não precisa ser uma placa uma b550 um processador usando não eu nem nem vou utilizar o máximo dele né eu vou jogar em Full HD. Bom trabalho, outra vitória, mais 20 pontos. É isso aí! Continue ganhando esses campeonatos. Beleza! Falta quatro campeonatos! Estamos nos preparando para a próxima exibição. Me encontre aqui! Temos esse evento de exibição aqui, vamos fazer ele antes de finalizar? Vai, vai bem bem tempo. Tempo. Boa, Boa sorte, cara. Você vai precisar. Show de bola, vamos lá. Esse evento que eu não tô lembrado, não, hein? E esse V8, então, nessa. Nessa caminhonete aqui, doido Gostei, viu? Mano, esse evento aqui Eu não tô lembrado desse avião aí Com esse... Com esse farol aí É um olho no mapa e outro na pista Nossa Pera, calma, calma não sei nem por onde que eu vou aqui aqui ó vou ficar de olho um olho no mapa e outro no checkpoint dava para ter cortado o caminho ali né vai vai vai Esse som desse V8 aqui é bem V8 mesmo, velho Caraca altos cortes de caminho, né? Eu não tô percebendo ainda. Bora. Ali deu para cortar um pouco. Olha lá, velho. Que louco. Ah, fica olhando. Gênio. Ah, maravilha. Acho que não deu não, hein? Deu? Cagada. Você tá fazendo esses aviões comerem poeira. Ano que vem eu vou tentar tirar um Concorde da aposentadoria. Muito bem, cara. Ei, hey, pessoal, encerramos em San Giovanni por enquanto. Encontrem-se no centro quando tiverem terminado e partiremos para a próxima etapa. Cara, eu tenho que ficar parado, eu tenho que parar com esse negócio de ficar viajando na... na paisagem do jogo, ficar olhando os detalhes que eu fico batendo toda hora. Aí o pessoal vai achar que eu sou muito barbeiro. eu sou um pouco barbeiro, mas nem tanto, né? Do Horizon está na área. Marquei a posição dele no GPS se você quiser desafiá-lo para um mano a mano. Cara, você tá ligado se a gente sair daqui, já é pro próximo campeonato, então eu vou deixar pro próximo episódio. Eu vou farmar um dinheiro aqui, desafiando o pessoal na rua. Aí eu vou deixar fixado nos comentários a lista de carros pra gente escolher para o próximo episódio, beleza? Espero que tenha gostado e até a próxima.